Fala aí pessoal, tudo bem? Leonardo Carvalho falando. Hoje eu vou falar do curso Fast Read, que é do Renato Alves, tá? que ele é uma é um especialista em leitura dinâmica. Né? Então esse curso dele é um curso de leitura dinâmica, Fast Read, que é um curso super bem conceituado. A gente está acostumado a viver aqui no Brasil, num país que não valoriza leitura, nem valoriza conhecimento. Só que isso traz raízes muito profundas, né? Assim, É cultural. E faz com que as pessoas elas tenham uma vida que não, não... Essa vida não é... Não existe a possibilidade de transformação sem o conhecimento. Tá? Então, eu já quem já assiste meus vídeos aqui sabe que eu bato bem bastante na tecla de que... Cara, estuda para você conseguir as coisas. Eu sou até bastante chato com isso. As pessoas perguntando se o curso é fácil. Cara, não, se o curso for fácil, foge do curso. Porque se ele for fácil, ele não vai te trazer transformação nenhuma. Para ter transformação, tem que ter esforço tem que ter empenho tá tem que ter perseverança e, e esse curso o que, que, que o que é esse curso uma das grandes mudanças que aconteceu na minha vida apesar de eu, de eu saber ler saber ler bem durante 10 anos eu trabalhei com comércio e eu fiquei preso na operação preso ali na né? no dia a dia de abre loja fecha loja é, faz pedido enfim operação da loja cuida de funcionário e eu chegava em casa cansado ligava o jornal e pô sentava ali né? ficava vendo aquele aquela enxurrada de notícias é, normalmente de graça né e ficava se sentindo mal tal ia dormir pro dia seguinte começar tudo de novo eu acho que isso é uma realidade eu acho não eu tenho certeza de grande parte dos brasileiros e chega final de semana o cara vai com tudo na cerveja né cai dentro não tá nem aí tá nem querendo saber de nada só que a consequência disso é que a pessoa é, é, acaba que passam um anos da vida a pessoa não, não aprende nada novo, é, fica impossibilitada de mudar de vida, de, de prosperar. Qualquer é, crescimento profissional, ela está associado a, ao conhecimento. tá Hoje em dia, as pessoas se enganam porque elas acessam a internet, sei lá, 6, 7, 8. O brasileiro é um dos mais acesso à internet é, no mundo, né, um dos mais acesso à internet. A, a média de televisão que o brasileiro assiste é muito maior do que a média mundial. E isso faz com que... Ele não tem acesso a conhecimento e o conhecimento não permite ele mudar de vida. A falta de conhecimento não permite ele mudar de vida. Mas o que, é que isso tem a ver com leitura dinâmica? Ler pela internet é bom, escutar o livro é bom, tem muitas soluções, tá? Mas um livro, ele faz a sua cabeça trabalhar de forma diferente. E as pessoas, elas se alfabetizam e a leitura, a velocidade de leitura delas não muda com o tempo. Ou seja, aquela leitura é, silábica que, eles, que sai lá do curso de alfabetização. Ela se perpetua para o da vida. Por quê? Porque o brasileiro não desenvolve o hábito de leitura e não. qualquer coisa que você faça, qualquer coisa, você tem um crescimento. Até no esporte, você começa a correr de uma forma, chegando, se você tiver uma melhor de performance, sua corrida evolui. A leitura, como o brasileiro não lê, a leitura dele não evolui. Então, o Renato Alves, que é uma autoridade no assunto, que ele foi campeão brasileiro de, de memória, ele faz uma comparação aqui que é o seguinte, uma leitura, um leitor comum ele lê de 90 a 150 palavras por minuto. Tá? Ou seja, uma coisa muito baixa, muito pequena. Enquanto que um leitor que faz a... É, ele consegue se desenvolver, né? ele consegue fazer um curso de leitura dinâmica, ele consegue desenvolver a leitura, ele já consegue ler 400 a 600 palavras por minuto. Ou seja, 90 a 150 para 400 a 600. É como se fosse comparar, ele até fez o gráfico aqui, vou mostrar para vocês aqui um Fusquinha com carro de Fórmula 1. É bem isso mesmo, tá? É uma coisa bem... Parece ridículo, mas não é. E o Renato Alves, que é esse aqui, ó, ele já tem mais de 70 mil alunos, ele foi recordista de memorização, já foi tudo que é programa de televisão, Ana Maria Braga, programas de entrevista, milhares, tá? Porque realmente ele é uma autoridade. De já escreveu oito livros, sendo que cinco foram best-seller. É, ele tem uma excelência em ensino à distância, né? o, o curso dele que é o Fast Read ele é um, um curso que é online, ou seja, é vídeo aula, você pode assistir em casa, é, depois cheiro trabalho, ou seja, você pode é, é, praticar, inclusive com o material que você precisa ler, precisa estudar é, relacionado à sua área, você não precisa ler textos dele, você vai ler a postilha dele que vai ensinar e você pode praticar com o tipo de leitura que você prefere, tá? Eu por exemplo, deixa eu até pegar aqui esse aqui do Robert Robert Cialdini, é a marca de persuasão. Quem, pô, isso aqui é fundamental, cara. Quem pensa enriquece. Poder do hábito, que está totalmente ligado a isso. Cara, isso aqui é só para exemplificar. Se você quer mudar de vida, cara, se você quer dar um upgrade aí, é, você pode ter uma ferramenta. É né, uma ferramenta para você ler três vezes, até mais, até seis vezes mais rápido. E qual é o impacto disso na sua vida? Ao invés de você ficar numa rotina você vai para o trabalho e volta, né? e tem até uma frase baseada no nosso criativo, que é o seguinte, o homem que trabalha, ele não tem tempo de ganhar dinheiro, tá? por quê? Porque ele não tem tempo de, de pensar coisas novas, ele não tem tempo de inovar, e inovação está ligada não só a, a, a criar coisas novas, mas também como você, você, se você tiver um comércio, se você tiver uma profissão, você só vai se destacar se você for uma pessoa que, que lê tá com a mente aberta, está consumindo conteúdo, para você poder pegar esse conteúdo e transformar em ideias novas e... E ser visto como um melhor, um melhor funcionário, o um melhor empresário. Se você for fazer um concurso que seja, tu vai passar com maior facilidade se você ler mais rápido. Né? Imagina, seu dia vai render muito mais. Se você é um cara que trabalha com empreendedorismo, você vai ter novas ideias. É, você vai usar novas ferramentas. O próprio, se você está é, é, ligado no mercado, que é o um mercado de marketing digital que está crescendo absurdamente, até porque alinhou... É, conhecimento, né, educação com, com marketing, você vai ver, você vai ver que, que assim, hoje quem não lê está ficando para trás. E assim, se já existia uma distância muito grande né, entre, entre as pessoas que, que têm sucesso, que, que prosperam, que ganham dinheiro ou, ou que, que lançam coisas novas, né, é só ver o Steve Jobs, né, a diferença assim, gritante, né, que o cara foi considerado um mito, entre ele e outros tantos aí profissionais que trabalharam na área de criação de produtos. Né? Então, assim se você for analisar, todas as pessoas que são prósperas, elas dedicam parte da sua hora não a ver televisão, não a, a socializar, a né? ficar falando fofoca da vida dos outros. Eles, eles dedicam o tempo com, com leitura. e Desenvolve seu intelecto, surgem novas ideias, surgem novos, novos projetos, bota assim em prática. E se você acha que isso é um universo muito distante de você, saiba que até acho que voltando, que eu, que eu fugi que eu estava falando, que quando eu comecei a trabalhar com marketing digital, uma das coisas que foi uma, uma grande diferença para mim foi a, a parte de leitura. Eu comecei a entender conceitos que muitas vezes, às vezes a gente grava um vídeo, e esses vídeos, eles as pessoas não entendem, as pessoas têm bloqueios, as pessoas falam, acham que é mentira, as pessoas não não têm iniciativa de comprar um curso porque acham que aquilo ali é um golpe, cara... É, não vai ser concurso que você vai ganhar, vai mudar a tua vida, nem vai ficar vai transformar a tua realidade, vai ganhar dinheiro, vai ficar rico, nem nada assim. São com vários cursos. Você vai, na verdade, aplicar um pouquinho de conceito que você aprende em cada curso, em cada vídeo, em cada áudio, em cada livro. E você vai juntar isso tudo e você vai criar conteúdos, criar materiais, criar produtos, criar serviços que vão te levar para um, uma vida melhor. Então, por que, que eu estou falando isso aqui tudo? Porque o... Essas oportunidades que passam na tua vida, às vezes você não está enxergando elas, você não está aproveitando as oportunidades, justamente pelo fato de você não estar preparado. E imagina, você sentar para ler um livro, Pô, a maioria das pessoas sente sono, porque o cérebro sente preguiça, então a pessoa começa a ler, dá sono, ela vai dormir. Quando na verdade ela podia estar preparada para aquilo ali, em vez de ler uma, duas, três páginas, ela conseguir ler um capítulo assim, na mesma quantidade de tempo. Porque tem gente que lê a página inteira, a cabeça voa, né? Ela perde a concentração e, e o que acontece é que ela tem que começar a página de novo e não sai dali e começa a achar um saco de leitura. É muito mais legal ver qualquer programa de fofoca, né? Essa que é a realidade do brasileiro. Então, para você começar a gostar de leitura, você tem que aprender como ler. O brasileiro não aprende como ler. A leitura dele é muito básica. Então, assim se você quer se qualificar e, e ter o poder da informação na sua mão, esse curso aqui do, do Renato Alves ele tem vários cursos, tá? Tem curso de memorização, tem curso de leitura dinâmica, tem é, acelerador de, de leitura, são, eu acho que ele tem uns 6 ou 7 até mais cursos, e eu recomendo, vou deixar o link aqui embaixo se você está interessado em, em aprender como é que você pode usar o tempo a teu favor e, e a leitura a teu favor. Esse curso foi um curso que me ajudou muito, por isso que eu estou falando para você que de repente pode ser algo que te ajude também, dependendo do seu objetivo, tá bom? É isso aí, gente. Um grande abraço e até o próximo vídeo.